De 100 reais pra mais de 300 Se a gente acertar esse upgrade É de vocês, mano o desafio de hoje é com 100 reais conseguir abrir o máximo de caixas possível E torcer para pegar um drop insano Possivelmente uma faca aqui no drop seria a melhor escolha E por isso que eu tô com 19.5 dólar Que é exatamente 100 reais aqui no drop. E hoje eu vou abrir caixas que custem aí na faixa de preço de até 5 dolinhos Na realidade eu vou abrir caixas mais baratas também Não apenas caixas perto de 5 dólares, mas também perto de 1 dólar Porque nós temos muitas caixas, nessa. Né? essa faixa de preço aqui no que drop, e dá pra fazer um profit insano. Tem uma caixa em particular que eu tô muito ansioso pra abrir, que é essa, Signal. Tem a Dragon Lore na capa, e tem também a chance de dropar a Dragon Lore e também a Alpi Lightning Strike, Alpi Asimov, Hyper Beast, a Wildfire, que já é bem mais cara do que a caixa, mas tem uma grande chance de cair a Safari Mesh. Então é meio que uma caixa bait, mas eu queria começar abrindo uma dela, só pra ver se não cai pelo menos a Hyper Beast, velho. Já ia me dar um lucro muito bom. Uou! 30 dolinho, mano, 30 dolinho, mano Era assim que eu precisava começar esse desafio Eu vou abrir de novo essa caixa duas vezes, mano, duas vezes Eu acho que uma com certeza cai safari match, velho Fala que é 3 dólares pra ver uma safari match de 12 cents de dólar Mas eu vou abrir mais duas pra acreditar na caixa Vamos ver, vamos ver é, eu, eu imaginei que ia acontecer isso. Vou vender essas duas Alps pra recuperar aí 2.400. Vou focar agora em caixas que não cheguem um dólar e meio. Ah, e todas as skins que eu for pegando aqui, eu vou retirando pro meu inventário. E vou sortear uma delas pra vocês. Por isso, assiste o vídeo até o final, que já já eu revelo qual skin que eu vou sortear. Tô escolhendo aqui. Essa caixa acho que seria uma boa. Se cair a skin que tá ali na capa, né, mano? AK Frontside Mist. Tipo, seria bom. 15 dolinhos. Ó, uma caixa de 35 centos. Dá pra gente abrir mais vezes. E torcer, mano. Torcer. Não é uma chance. Esse muito alta de cair AK, 4 pistols. Então nenhuma é muito cara. Vou vender elas. Deu Profit, deu um dólar de Profit. E eu quero ver com quanto que a gente consegue terminar. Começando com apenas esses 100 reais. Ó, dois dolinhos deu de novo Profit. Não é muita coisa, mas deu quase que um dólar de lucro, né? Foi bom? Nossa, passou a AK Frontside Mist, não é fácil de pegar ela, velho Vou aumentar pra cinco caixas de uma vez, quase 2 dólares Vamos ver se cai uma AK Frontside Mist, vem nada de novo Agora eu tô vendo aqui as caixas que vão até 2 dólares, 1 um dólar e pouquinho Essa caixa de agentes tá me atraindo Deixa eu ver quais agentes tem aqui, ó O Roma 9 já seria uma boa, que é a capa aí da caixa, né mano? Um pouquinho mais do que um dólar pra cada caixa Vamos lá, dois agentes, caiu, um bom é Profit Vamos ver muito bom, né? Melhor a gente dessa caixa é a Ava. Vamos ver se abrindo mais duas caixas da gente, a gente pega uma Ava. E aí chega dessa caixa aqui. Tem muita gente ruim também. Agora caíram dois. Ruins. dá para a gente tentar a caixa 1% faca mano mas o nome já diz é difícil pra caramba e apesar de não passar daqui no que drop eu já ter conseguido uns drops raros aí e tal essas caixas de 5% faca 1% faca eu vou abrir já sem esperança porque é muito difícil de vir faca como não veio nada muito bom até agora eu vou abrir uma caixa com todo esse balance que eu tenho de quase 10 dólares e torcer para que caia algum item insano essa daqui tem que gastar 9 dólares nela vamos Ver se vem um item bom, mano Ó, a Fuel Injector Ou então outra AWP Wildfire Seria a boa Vem, 9 dolinho Tudo que eu tenho ali de balance no momento 4 a 4 3 Pensei num upgrade aqui para terminar bem. Ó, as duas skins que a gente pegou estão juntas: 35 dólares. Eu tenho 57 cents só para dar aquele 0,50% a mais aqui. Agora é escolher um lado, velho. Direita ou esquerda? Essas imóveis, se eu ganhar, é de vocês, mano. De 100 reais para mais de 300. Se a gente acertar esse upgrade, eu vou deixar normal. Eu vou deixar do jeito que já vem. Vamos. Nossa, cliquei, cliquei, cliquei, cliquei. cliquei. <risos> esquece, esquece, é assim que se transforma 100 reais em 328 reais no Keydrop, eu falo para vocês, eu acerto tudo, não tem como, mano, não tem como, esse upgrade aí foi necessário, se você colar aqui, não esqueça de completar as missões para ganhar ouro grátis, de usar o código promocional login para garantir o bônus, e agora vamos retirar essa WPS Move de presente para um de vocês, vamos lá, tô com uma coleçãozinha da hora de facas aqui no Keydrop, e eu vou deixar guardada no momento, e essa é uma Alp Asimov Battle Card, não é das mais bonitas, mas eu não quero arriscar perder ela para pegar uma com float mais baixa, a oferta foi enviada o que eu tô pensando é o seguinte, se você deixarem muito like, e muita gente participar aí do sorteio comentando qualquer coisa, quantas vezes quiser eu faço um outro desafio gastando 100 reais ou mais aqui no Drop e também com foco de pegar um item pra vocês, e tá aí a alpezinha Asimov que vai ser de um de vocês, eu vou deixar os comentários rodando nesse vídeo durante 48 horas e aí vou voltar aqui pra fixar um comentário aleatório que vai o vencedor só fica de olho, se inscreve no canal, ativa as notificações aí do canal e do YouTube para que se você for o vencedor, você receba a notificação comigo respondendo o seu comentário, pedindo o seu trade link. E essa Imove é histórica, mano. Quem gosta vai ser muito feliz em receber esse prêmio. É difícil não gostar. E é um incentivo para vocês investirem aí no inventário de vocês, nas skinzinhas. para ter um inventário legal que dá uma animada na hora de jogar e é um possível investimento também pra você ganhar dinheiro ao longo do tempo. Então, o de vocês vai estar tá ganhando não apenas uma skin irada, mas um item que vem subindo de preço já há bastante tempo aí no CSGO. Tamo junto, vai dizer no próximo vídeo, falou!